Deus, por que você me abandonou? Você nunca me responde. Acho que é melhor fingir que você não existe do que lidar com esse silêncio. Na verdade, Deus nunca te abandonou. A questão está muito mais do nosso lado do que a questão do lado de Deus. O importante é nós aprendermos a ouvir Deus. Deus nunca está em silêncio. As Escrituras nos dizem que Ele é a Palavra, então Ele fala o tempo todo. Para que possamos ouvir Deus, nós temos que entender que existe uma comunicação objetiva e uma comunicação subjetiva de Deus. Talvez você tenha a expectativa de querer ouvir a voz de Deus subjetivamente, mas você não esteja parando tempo suficiente para aprender a ouvir a voz objetiva dEle. Então, a dica que eu te dou é que você deveria começar procurando ouvir a voz objetiva de Deus. Onde é que está a voz objetiva de Deus? A voz objetiva de Deus está em um livro, que nós chamamos de Bíblia. Então, comece a gastar tempo na presença desse livro, não lendo um livro, mas realmente entendendo que, à medida que você se debruçar sobre esse livro, o próprio Deus vai começar a falar com você. À medida que você começa a aprender a ouvir a voz de Deus e a conhecer o coração de Deus revelado nas Escrituras, então você vai começar a perceber a voz dEle falando com você no seu interior e você vai ver que, na verdade, Ele nunca deixou de falar, você nunca esteve abandonado, nunca esteve sozinho. Porque Deus é o nosso Pai e um bom, bom Pai que jamais abandona seus filhos e filhas.